Bem-vindos, pessoal, ao canal Top uh, Neste canal vais ver reviews de jogos Como jogar Alguns jogos uh, Jogos que viram para o Kickstarter Alguns jogos de Kickstarter Alguma impressão 3D para melhorar os teus próprios jogos Algumas regras uh, Para transformar os teus jogos Jogos de beber Jogos mais divertidos E muito, muito mais Eu, eu e o Shui traremos isto tudo para ti ver alguns pequenos excertos de vídeos e espero que gostes e -te ver aqui por muitos mais vídeos obrigado e fica por aqui adeus